Como vender mais de um milhão de dólares em um ano? Bom, quero te dizer que isso é possível e isso para mim foi possível através do modelo de negócio chamado Marketing de Relacionamentos, Network Marketing ou Marketing de Rede. E é sobre isso que eu quero falar contigo. Bom, se você realmente acha que não é possível vender um milhão de dólares em um ano no Marketing de Rede, quero te provar isso. Como eu sou uma pessoa que gosto muito de números, eu sou uma pessoa formada em Marketing, eu tenho um MBA em Gestão Estratégica de Negócios. E pra gente falar de negócio, a gente necessariamente tem que falar de números, então eu quero te mostrar os números na tela do meu computador, quero te provar se você é uma das pessoas mais céticas ou se você não me conhece, talvez assim, nossa, alguém falando que vende um milhão de dólares em um ano, bom, eu vou te provar. Mas antes disso eu quero te falar algo que possa fazer muito sentido na tua vida. Eu só consegui esse feito porque eu... Entrei num modelo de negócio, o qual foi transformador na minha vida, o qual fez com que eu estudasse outras formas de ganho, o qual foi, fez com que eu estudasse, conhecesse outros modelos de negócio, o qual me levou a construir algo muito grande em mais de 15 países e fazer esse faturamento em um ano e, consequentemente, esse faturamento vem aumentando. Lógico que não é mágica, lógico que é um trabalho, mas é um trabalho extremamente simples que pode ser feito por qualquer pessoa, inclusive eu, uma pessoa comum que trabalhava é, o dia todo, estava terminando o meu TCC, terminando o meu MBA e tive que adequar o meu tempo. É justamente isso que eu quero te falar. Quero te falar como, como é possível uma pessoa comum ter resultados extraordinários, mas é importante você entender que existe um caminho, uma trajetória. Esse caminho, essa trajetória é, eu passei, não foi um caminho fácil, mas foi um caminho muito prazeroso. Um caminho muito gostoso. Eu construí muitas amizades, amizades extraordinárias nesse caminho. E eu tenho certeza que se você quer conhecer pessoas extraordinárias, que se você quer ter um resultado extraordinário, você vai estar conhecendo um modelo de negócio realmente incrível e transformador. Eu ou alguém da minha equipe estamos prontos para te ajudar. Mas vamos lá. Vou lá na tela do meu computador e olha aqui que interessante é o que você vai ver agora e você vai ver que isso é possível. Agora você já está na tela do meu computador. Eu vou mostrar para você, vou entrar aqui no meu back-office, no meu escritório virtual, para te mostrar o relatório que interessa neste momento, que é o relatório de vendas. tá? Então, eu boto o login, vou botar o meu login, meu password, e vou pro, entrar no sistema, é um sistema realmente incrível, os, os americanos são, são incríveis nas ferramentas que eles constroem, todo o meu negócio eu controlo por aqui, são diversos relatórios, é importante eu te falar que a empresa é o primeiro ano de, de operações no Brasil, então... O site não está completamente traduzido para o português, como você pode ver aqui, esse relatório é o relatório de vendas, que é o relatório que interessa nesse momento, ele ainda está em inglês. Eu vou botar todos os países, aqui, todos os países, seleciono todos os países, e vou colocar a data, tá? Eu vou botar o ano de 2016, do dia 1º de maio de 2016 ao dia 12 de maio de 2017, que é a data que eu estou gravando esse vídeo. Portanto, se você assistir daqui a oito dias... Você sabe que foi gravado no dia 12 de maio de 2017. Então, tá o relatório de vendas, então. 1 milhão e 323 mil dólares, 248 com os 800, total do faturamento. Me orgulho muito em falar que eu participo de um projeto milionário, que a minha rede vendeu mais de um milhão de dólares, são mais de 13 milhões de reais, mais de 421 mil dólares em comissionamentos, como você pode ver aqui para toda a equipe, e isso aqui eu acho incrível, a quantidade de países que se espalhou, esse negócio onde eu possuo micro franquias, Brasil, né? Estados Unidos, como eu te falei, a empresa iniciou as operações, ela é dos Estados Unidos, lá de Orlando, da Flórida, eu tenho vendas lá também, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Bélgica, vamos continuar aqui, Peru, Irlanda, França, Chile, Portugal, México, Canadá, olha que incrível, Hong Kong, lá do outro lado do planeta. E Itália e Nova Zelândia. Realmente é incrível, realmente funciona, você está vendo aí. Então, se você é uma pessoa que se sente preparada para trabalhar num projeto multimilionário, do qual é, é muito gostoso falar isso, é muito bom. Hoje eu participo de um projeto multimilionário, minha rede é uma rede multimilionária, já possui micro franquias em 16 países, Legal! Agora que você viu que é possível, eu ou alguém da minha equipe queremos te ensinar a desenvolver esse modelo de negócio, queremos te ensinar a ter uma vida extraordinária, queremos te ensinar a ser uma pessoa acima da curva, queremos te ensinar, queremos te mostrar que é possível é, você viver momentos mágicos, você ter mais tempo, mais qualidade de vida, através desse incrível modelo de negócio. Bom, para isso, se você realmente está interessado em trabalhar conosco, se você realmente está interessado em ter uma grande oportunidade na tua vida, eu sugiro fortemente que você clique num dos links é, ou acima é, deste vídeo, abaixo desse vídeo, ou até mesmo no vídeo que você vai ser direcionado para uma página onde eu vou estar tá começando a te dar as primeiras instruções de como você vai trabalhar junto conosco, de como você vai ter os seus primeiros resultados, de como você vai construir algo realmente extraordinário na tua vida. Te espero nos próximos vídeos.